André, a última é, grande junção de, é, esportiva, é, eu acho que nos últimos anos, eu imagino que seja a NBA liberando os atletas para jogar o basquete FIBA. A gente precisa lembrar que há muitos anos atrás, os atletas da NBA eram proibidos de jogar o basquete FIBA. É, a FIBA fez adaptações ao seu jogo, é, também para aproximar o jogo da NBA. A FIBA também entendeu... Que o jogo, o que se o basquete que se jogava nos Estados Unidos era muito importante para o desenvolvimento do basquete mundial, e muitos países começaram é, a também a se aproximar um pouco é, do basquete jogado da NBA, então assim o intercâmbio ficou maior. É, você também vai na linha do JP que é muito difícil é, nesse momento Liberty Media e Fia é, romperem efetivamente relações e a Fórmula 1 se tornar uma indie completamente independente, administrada por conta própria, e de, digo mais ainda, é, a Fórmula 1 teria um Roger Penske para tocar <risos> esse projeto independente com conhecimento de regulamento e de projeto e de processos e de pista para tocar é, a Fórmula 1 de uma maneira independente? Já chamo o Bernie de volta. A gente vai falar dele depois, mas chamo ele de volta. <risos> É, cara, eu vou na linha do JP, acho que até um pouco além, eu acho que é impossível isso acontecer e eu acho que é impossível pelo lado da FIA, eu acho que se chegar num ponto em que o Liberty Media se irritou tanto com a FIA ao ponto de querer romper a FIA tem uma decisão clara a fazer, ela ou fica com a Fórmula 1 ou fica com o Ben Sulayan e aí nesse caso eu não vejo o cenário em que você opte ficar com o Ben Sulayan ao invés de manter o seu principal produto, então é, por mim, eu acho muito impossível mesmo que isso aconteça. Acho que a FIA faria de tudo para manter o seu principal produto. Acho que o Ben Sulain cairia se chegasse a relação, se a relação se desgastasse até esse ponto em que o Liberty Media cogitasse né, um rompimento. Então, por isso que eu coloco: acho que é impossível. Eu não vejo um cenário em que a FIA tome uma decisão dessa de bater o pé e falar: não, o Ben Sulaim é o nosso presidente, a gente está com ele até o final vamos lá, quero ver vocês se virarem, e, enfim, é, acho que seria uma loucura, uma responsabilidade gigantesca da, da federação, né? acho que eles também, se fossem fazer uma coisa dessa, provavelmente também pensariam em uma categoria concorrente, enfim, acho que talvez deixar a Fórmula E como uma concorrente da Fórmula 1 e o que vamos combinar não daria muito certo, então, é, eu, eu vejo como um cenário bem impossível mesmo, acho que, se a FIA chegar nesse ponto máximo aí de ter que tomar uma decisão, acho que é a cabeça do Ben Solain que está na roda. Acho que tudo isso acaba entrando aí nessas decisões recentes, nesse afastamento dele da Fórmula 1. Acho que ele tem consciência disso também. Que, claro, é, ele é presidente da federação, mas se a, se a entidade uma hora tiver que escolher entre ele e a principal categoria de automobilismo do mundo, é uma escolha meio óbvia. Então, é, faz sentido ele se afastar, ainda que a gente não saiba... Até que ponto ele vai de fato se afastar, mas indicar que vai tentar atrapalhar menos o segmento da Fórmula 1 e as decisões que são tomadas na categoria.